Saudade é solidão acompanhada. É quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe. Assim disse Pablo Neruda, eu também estava com muita saudade de vocês e por essa razão estamos de volta trazendo o que fizemos durante sete anos o nosso Bom Dia com Poesia. Não está sendo muito fácil, mas a gente vai tentar permanecer com vocês aqui o tempo que for possível, porque o poeta ele tem que estar sempre em ativo. É, aguarde que a partir de hoje nós estaremos voltando com o nosso Bom Dia com Poesia do poeta Oliver Brasil. Um beijo no coração de todos e me aguarde que amanhã tem mais.